Olá pessoal tudo bem com vocês? Pessoal hoje eu estou aqui sozinha e quando eu apareço nesse canal sozinha é o que? Trollagem! Trollagem! Isso mesmo pessoal. Ah, ah. Tô sem voz. Pessoal Estou indo buscar o Thiago agora. Acabei de deixar o Cauêzinho na escola. E eu estou indo buscar o Thiago, que a gente tem que ir no mercado e dar um pulinho numa cidade vizinha aqui. E eu tive uma excelente ideia! Eu vou chegar lá e vou falar pra ele que eu atropelei uma pessoa Cara, eu, vou falar assim, eu, eu tô imaginando na minha cabeça Eu vou chegar e falar, Thiago, pelo amor de Deus, eu atropelei uma pessoa O que, que a gente faz? Eu acabei de atropelar. Eu quero ver a reação dele Até eu já tô nervosa, meu Deus do céu, cara Eu acho que ele vai ficar em choque E eu vou falar que eu atropelei e sair correndo Que eu tô fugindo do lugar O que, que vocês acham que ele vai achar? Meu Deus do céu! Eu já tô até nervosa já, imagina. Então eu parei aqui antes de chegar aqui em casa. Eu tô uma quadra de casa para fazer essa entrada. Eu vou ligar para ele falar que eu já estou chegando para ele esperar lá na frente e vou apavorar. E vamos que vamos. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Se inscreve aqui no canal. Deixa muito, muito like. Comenta bastante. Se você gosta do nosso canal do Casal Furacão, compartilha bastante com seus amigos. Que vai ter muito vídeo bacana aqui. E muita trollagem. Que Eu já estou com várias ideias. Manda para mim lá no meu Instagram também uma ideia top para eu fazer trollagem com ele. Então, bora. Bora trollar o Tiagão. Cara, posicionei a câmera aqui escondida no painel. Eu não sei se vai conseguir pegar ele, mas eu acho que sim. Espero que esteja pegando tudo aqui, porque eu não posso deixar a câmera à vista. Então eu escondi ela aqui no painel. Acho que ele não vai reparar aqui. Vou ligar para ele e vou falar que eu tô chegando. Tiago, sai aí na frente que eu tô chegando. Anda logo, tá? Calma. Rápido, Tiago, sai na frente já eu tô chegando. Pra não enrolar, vai, vai. Cara, ele vai ficar muito. Puta, vamos lá. Eu tô nervosa. Será que tá pegando tudo aqui? Tô chegando em casa já. Não posso dar risada. <risos> Tem um caminhão de som bem aqui na minha frente. Ai, meu Deus. Tô nervosa, hein? Tô nervosa. Tô nervosa. Vamos, Thiago, anda logo, vamos! Pelo amor de Deus, anda logo, cara. Meu Deus do céu, que enrolação! Fecha esse vídeo, pelo amor de Deus, Thiago! Meu Jesus amado! Meu Deus, Thiago do céu! Você não sabe o que aconteceu agora. Ai, Thiago do céu, eu tô nervosa, cara O que, meu? Ai, Thiago do céu, eu tô nervosa Ai, por onde nós sai daqui e foge dessa cidade, Jesus amado? Ô, Lu, ah. vai devagar, o que foi? Thiago do céu Ai, meu Deus do céu Ô, Thaís, para oh, vai Ai, a polícia carro? ali, Thiago, meu Deus do o céu O que que tem, cara? Ai, meu Deus O que que tem a polícia? Tiago, eu acabei, acabei de atropelar uma pessoa O quê? Thaís, o quê? Para, velho, você vai bater o tu... um carro Tiago, Ô, Thaís, eu... para! O que você fez, cara? Calma, Thiago, calma. Como é que eu saio daqui, Thiago? para que... o carro, nós... velho. Nós temos que ir pro sítio, Thiago, nós temos que ir pro sítio. Por que eu pro sítio? Põe o cinto, eu ponho, sim, eu ponho sim, Thiago. Meu Deus do céu, Thaís, o que que, que tá acontecendo, sei, cara? Thiago. Deixa eu levar o carro. Vê se não tem ninguém seguindo nós, Thiago. Vê se não tem ninguém seguindo. Por eu que? que é? sinto, pelo amor de Deus. Thaís, o que que você que que que que fez, cara? Deus, como que nós saímos da cidade, Thiago? Ai, eu tô nervosa, cara. Bem, para Segura, aí, meu Deus! Deus. Para aqui! Para o carro, tô falando sério, cara. Calma, Thiago. Ai, eu tô nervosa, Thiago, tô tremendo. Para aqui, deixa, eu, deixa que eu leve o carro. Para aqui, para aqui, para não, aqui. Não, nós temos que para sair aqui. da cidade, Thiago, você Está não tá c... entendendo? A menina tava no chão. Que menina, cara? Ela tava atravessando a faixa. É uma menina que eu não gosto de época de escola, Thiago do céu, Thiago do céu. O que, que você fez, cara? Eu não sei. Será que aqui nós consegue fugir? Para aqui, porra, não para aqui. Vou eu conversar com você. Para aqui. Não, Thiago. Para aqui, não para não aqui, para pode aqui, aqui, para não, aqui. Ô, o Thiago. Rapidinho. A polícia vai vir atrás de nós, Thiago. Pelo amor de Deus. O que, que você fez? O que, que você fez? Eu tô tremendo. O que, que você fez? O que você fez, cara? Não me dá, chave não do carro, não. Thiago. Não vai, Thiago. Não O que você fez? Tava passando a menina na, na faixa de pedreço que eu não gosto, Thiago. Aí eu a, a, atropelei ela, Thiago. Você tá brincando, Thaís. Thiago, vamos sair daqui, me dá chave Não, carro. calma, que menina? É uma menina que eu não gosto! Mascou? Não sei, ela tava no chão, deitada, eu não sei se ela tá bem. Sim. Cara, meu Deus, o que que você fez aí? Por que você não parou, cara? Que que você fez? Cara, tá na faixa de pedestre. Chave da chave. Não, cara, você não vai levar. Já não posso ficar aqui, a polícia Sai vai pegar carro, nós. Aí. Sai do carro. A polícia vai pegar nós. E polícia pegar o quê? Não, vai lá, volta para cá. Não podemos, não, Vem não pra pode. Cá, véi. Vem pra cá. Ai, meu Deus do céu. Ai, o carro tá descendo. Tiago, o carro tá descendo. Vamos sumir, sumir, fugir daqui, Thiago. Que fugir, Thaís? Você tá maluca? Thiago, a gente precisa fugir daqui. Thiago, a gente precisa fugir daqui. Vai, Thiago. Anda. Não, eu vou, vou voltar. Alguém lá, vai, aqui, vai seguir nós. Estamos cheio de gente na rua. Thaís, você tá louca, meu? Vamos lá, ué. Você não, foi Thiago. me buscar. Vamos fugir. Depois não. pede pra alguém buscar o Cauê pra nós. Não, não mais... que fugir, aí, Você tá maluca? Senhor, Thiago. Como que eu viro esse carro aqui, cara. Não vira, Thiago. Vamos embora. Vamos subir Aonde daqui. Foi? Essa rua aqui deve sair lá na outra cidade. Lá, ó, pra mandar guarir. Aonde foi? Ai meu Deus do céu. Vamos subir daqui, Thiago. Aonde foi, Thaís? Eu tô falando. falando. Eu tô falando. Foi perto da rodoviária ali. Meu Deus do céu, Thaís. Você tá palhaçada, cara. Thiago, eles vão prender. Eu não volto, Thiago. Você quer que eu vou presa? Que presa, Thaís? Ué, vem, tem que resolver, cara. Não tem como fugir, não. Você tá doida, cara? Por que você não parou pra ajudar? Porque eu atropelei, porque eu quis! Você tá brincando, Thaís. Até atrás, você tá brincando, cara. Por que, que você fez isso, velho? Porque eu não gostava dela, tia. Puta que pariu. Por... Como assim não gostava dela, Thaís? Como assim que não gostava? Que que é isso, cara? Como assim não gostava da pessoa? Meu Deus do céu, cara. Thaís, foge comigo. Puta que... Que fugir, Thaís? Você tá maluca, cara? Eu vou ser presa. Nossa, velho. Eu não acredito, cara. Como assim não gostava da pessoa, Thaís? O que, que a pessoa fez pra você, cara? Eu tava com um negócio na mão, não sei se era uma criança. Meu Deus, Thaís do céu, o que, que você fez, cara? Você tem problema, velho? Eu vou te internar. Você é você e o Cauê, cara! E a pessoa faz isso! Puta que pariu, cara! Puta que pariu! Tiago, você vai pegar eu! Não tem como fugir, cara, não tem como fugir, tem que assumir, cara. Eu não desumpreendi, eu. Meu Deus, cara, eu não sei o que fazer, velho. Eu atropelei ela, Thiago. Ela pulou no frente do carro. Eu vou te deixar em casa e eu vou lá, cara. Não. Vou te deixar em casa e eu vou lá. Não. Em frente à rodoviária? Não sei, por. É, na esquina de baixo. Meu pai é maluco. Mas você passou o carro em cima, Thaís? Uhum. Ai, Maria. <risos> você tá me zoando, né? Filha da puta, você tá me zoando? Você acha que eu ia atropelar alguém que eu queria, Thiago? Nossa, que. Mano. Eu atropelei foi sem querer que eu atropelei. <risos> Mentira! Não, você tá brincando, fala. Por favor, fala que tá brincando. Ai. Tô com a certa, tô... Entrou longe A. Ô louco, mano. você ah, eu, só... eu tô passando a mão. Nossa, Thaís, tá, vai esferrar, velho Caralho, tô, tô com dor no peito, mano Ai. Nossa, tá dor no peito, Ai. meu, o Ai, eu tô chorando Ah, não brinca assim não, velho atropelei Nossa. porque eu não gostava da menina Ah, é, então, velho, como não gostava da pessoa, eu Ai, eu vou Nossa, atropelar véio, eu todo parar mundo eu vou atropelar aqui que... que eu tô com as pernas mole, cara Eu vou atropelar todo mundo que eu não gosto Nossa, minhas pernas tá tremendo, velho Ai, eu tô cara. chorando Sério. Filha da mãe, velho Ai, Nossa. Thiago Não, você não sacaneou, velho Olha, eu tô com as pernas mole, cara, eu tô... Ai Cara do céu Ai, que... Eu tô chorando aqui Que vídeo é esse, cara? <risos> tô tronando você, falando que eu, atropele... que eu atropelei uma pessoa Nossa, mano Ai Olha, eu tô, eu tô tremendo, cara, ô, não faz isso, não Ficou com medo, tia? Ah, você tá louco? Atropelei porque eu não gosto, tava Esse... com uma criança, parecia uma criança na mão Esse... E deu certinho que a polícia tinha passado na rua de baixo Então, aí. é, eu... eu acreditei Você falou que a polícia tá vindo atrás foi? Ai, o que, que você achou, Tiago? Você ah, não... vai ser, você, ah, você ia voltar comigo, você ia deixar prender eu? Ah, eu... Ué, você tinha que assumir, cara? Como que você vai atropelar uma pessoa? Que só porque eu não gosto dela Nossa, ainda tava com a criança, acho que tava com a criança na mão nossa! Ai, véio. eu tô chorando! De... Ai, que eu tô chorando! Sacada, ai. Pessoal, deu certo! A minha trollagem com ele! Uh. Sacaneou Ai, ai, que legal, cara! Não, vambora, velho. Você tá, tá ferrado aí. Você tá, tá me zoando demais, mano. Família, deixa lá no meu Instagram mais ideias de me fazer trollagem com parar, ele. É eu comecei a correr com o carro. Não vou não. Eu comecei a correr com o carro, rampei quebra mola. É, então, eu, eu, eu fico meio. Põe o vez. cinto, põe o cinto. Ai, eu tô chorando. Mas galera, obrigado por ter assistido o aqui. Me manda mais ideias lá no mensagem Instagram pra me fazer com ele. É nóis, valeu e fui!